Um retângulo tem seus lados aumentado em 2 quintos do seu valor e o outro lado diminuído 1 um quarto do seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo, em relação à área inicial, é... Família, essa questão aqui ela fica fácil se você jogar valor legal essa questão ela fica fácil se você jogar né valores então vamos lá qual é o bizu aqui ó vou construir o retângulo ó vou construir aqui um retângulo ah a marcão qual o valor sempre que tiver a fração na jogada o bisu é você pegar o valor que está na própria fração. Você vai sempre olhar para o denominador. Olhando ali os denominadores, qual é o valor que tem ali? 4, ó, 4, ó, 4 e 5. Então, o bisu é você sempre trabalhar com esses valores. Então, eu vou considerar que a base do retângulo é 5, e a altura do retângulo é 4. Olha que lindo. Vai ficar lindo isso daqui. Ó. Vamos lá. Agora eu vou seguir ali o que ele está falando. Aumentando em 2 quintos do seu valor. Então eu vou aumentar 2 quintos. Ó. Eu vou pegar a base e vou aumentar 2 quintos. Ó. Então 2 quintos de quanto? De 5. Então, 2 quintos de 5, vou passar o facão aqui, ó. Oh, oh, vai dar 2. Então, eu vou aumentar a base em 2 unidades. Então, a base do novo retângulo passou para quanto? 5 mais 2 vai dar quanto? 7. Olha que legal. Agora, eu vou aplicar o mesmo raciocínio só que na altura, só que agora na altura, preste atenção, ó, vai diminuir, vai diminuir um quarto do seu valor. Olha que legal. Eu vou pegar aqui, ó, um quarto do outro lado, o outro lado no caso seria a altura. Vou passar o facão aqui, ó, ou ou vai dar um. Então eu vou diminuir a altura em uma unidade, então quatro. Menos 1, um, vai dar quanto? 3. Linho 2, tudo em casa, né? Vamos lá. A área A área do novo retângulo. A área do novo retângulo vai ser base vezes altura. 7 vezes 3 vai dar quanto? 21. 21. 21, Vamos botar aqui metros quadrados, só para ter uma unidade. Só que a área anterior, né, que é a área antes do aumento e antes da redução, ela era de 20, né, porque 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então vamos lá. Pergunta aos senhores. A área aumentou ou diminuiu? A área era de quanto? A área valia quanto? 20. Ela passou para quanto? Para 21. Então ela aumentou ou ela diminuiu? E aí, família? Ela aumentou ou diminuiu? Vamos lá, coloca aí no bate-papo. Estou olhando aqui pelo celular com vocês. Vamos lá. E aí? Ela aumentou ou diminuiu? Aqui a gente não joga a correção, não, cara. Aqui a gente quer que você entenda e quer que você participe também. é né? Para você ver que não é nada daquilo que você pensou. né? Tem muitas questõezinhas aqui que são questões argentinas. né? Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, com certeza, a nossa amiga aqui colocou, aumentou. Aumentou aumentou. Beleza. Aumentou em quanto? 1 um metro quadrado. 21 menos 20 vai dar quanto? 1 um metro quadrado. Não é isso? Aí, para você, você tirar uma onda, se ele perguntasse em porcentagem, né em porcentagem, seria 20 corresponde a 100% e 1 um, Corresponde a X. Cruzou, multiplicou. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 20X igual a 100. X igual a 100 dividido por 20. X igual a 5. Então, se fosse em porcentagem, seria 5%. Ah, Marcão, mas não é em porcentagem. Zero trauma. Eu posso representar isso aqui em fração. 5% é 5 sobre 100. Simplificando, vai dar 1/20. É a mesma coisa. Então, gabarito aqui, ó, letra C.